Vamos ver como é que se faz este ponto que eu puxei da minha cabeça, muito simples. Até aqui é tudo mais ou menos como o ponto alto, não tem grande diferença. Aqui sim, vamos torcer a laçada e agora passamos só por baixo de um e agora por baixo de dois. Portanto, fica um bocadinho mais alto que o ponto alto. ponto muito interessante. Reparem as linhas oblíquas. Uma, duas, três e depois o topo. Muito lindo. Com uma simplicidade muito grande. Isto de, de introduzir pequeninas diferenças, depois na prática faz um efeito muito diferente. Este ponto, sendo ligeiramente mais alto que o ponto alto, poupa muito fio. Poupa carreiras. Pois é.